Salve, pessoal. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos tomar um café em comemoração à liminar que saiu contra o Facebook e o Instagram. E eu ganhei desses arrombados. Acho que é a primeira vez nesse vlog que eu faço a notícia tão boa, né, mano? Bom, fora as ações sociais, tudo que a gente, tá ligado, toca, pessoal, o que estava acontecendo há algum tempo? O Instagram e o Facebook entraram, tipo, numa guerra comigo de Shadowban, mano. É o que? Eles me baniram nas sombras, tá ligado? Restringiram o meu conteúdo e as pessoas foram percebendo, não é nem eu que fui percebendo. Eu postava uma palestra ali e eu percebi quando eu chegava. Por exemplo, Campos do Jordão, eu cheguei lá, tinha 40 pessoas. Aí as pessoas estavam, pô mano, eu fiquei sabendo dessa palestra por acaso, num vlog de outro cara, por acaso no Instagram de outro cara. E eu falei, mano, vocês não acompanham o meu Instagram? E o pessoal falou, acompanha, só que não entrega. Aí eu peguei falei, caramba. Aí eu comecei a perceber que também não estavam marcando. Ou seja, as pessoas me marcavam, não dava para marcar, tá ligado? O meu Instagram. E, e no Facebook é a mesma coisa, restringindo o meu conteúdo também. Tudo que eu postava, dava menos que meus amigos, que às vezes tem um quinto do meu canal, tá ligado? Então, por exemplo, eu tenho 134 mil pessoas hoje no Instagram. Eu tenho um amigo meu que tem 20 mil pessoas, que tem muito mais engajamento que o meu. O que acontece também, eu nem fico olhando essas questões se não fosse me atrapalhar tá ligado Mas na entrega das ações sociais, isso estava atrapalhando, porque os parceiros, as pessoas que ajudam os meus projetos sociais, as iniciativas que a gente tem, estavam falando, pô, meu, você marcou lá o Instituto, só que não apareceu para nós. Eu falei, meu, como eu posso marcar um Instituto que está me ajudando e não aparecer para o próprio Instituto? Né? E aí eu contratei um advogado, o Bruno Silvestre, da, do canal Cidadão Silvestre. É o mesmo advogado que fez a causa do João Gordo e que ganhou a causa do João Gordo. Certo? Que fez voltar o Instagram do Jogo Gordo, porque os caras do, do próprio Instagram tinham tirado do ar, tá ligado? O Instagram do cara. Os caras deu. acho que deu o Shadowban e depois tirou. O meu caso, pessoal, pela relevância, é o primeiro caso do Shadowban que a gente reverteu e a Liminar veio pra mim. Então saiu a Liminar a decisão, certo? E aí eles perderam, mano. Então é o primeiro caso que se tem notícia de, de perca do Instagram e do Facebook de liminar. Certo? Eles perderam, mano. Ou seja, nós provamos. Nós provamos que os caras estavam agindo, sabe, é, quebrando a minha decisão, a minha relevância, mano. Tudo que eu fazia, tá ligado? Os caras não estavam... Não, não é um abuso de direito de restrição que tá nesse processo. Inclusive, eu tô com a liminar aqui, né? A liminar é bem complicada pra ficar lendo aqui, ó. Mas eu não vou... nem vou ler tudo, né, mano? Mas é um procedimento comum, cível tá ligado, meu, contra os serviços do Facebook, é, né, Facebook serviços online do Brasil, e a comarca de São Paulo, do Fórum Central Civil, a 22ª Vara Civil, né, ela protocolou uma decisão liminar, então, porra, vocês que estão comigo nessa luta, saibam que muitos irmãos e irmãs que estavam acompanhando o meu trabalho, que não puderam acompanhar mais, foi por causa disso, Tá ligado? Eu cheguei a ter 100 pessoas acompanhando o um Instagram, mano. aí eu falo, mano, como pode, mano? então eu não estou valendo nada, tá ligado? É, por quê? Porque o, o trabalho, a gente abrange uma favela com 500 pessoas, como que tem 100 pessoas vendo só? Né? Então, se tem 500 pessoas não Apoia-se colaborando com alguma Interferência, como que essas pessoas não estão acompanhando o resultado dessas entregas? não tem sentido e aqui no programa mesmo numa vez eu fiz um teste ao vivo tinha um convidado aqui antes de entrar eu puxei uma live e falei ó você que quebrada você for você fala para poder eu provar que eles estão mentindo aqui na live tinha 40 pessoas na live mais de 85 quebradas se manifestaram tá ligado entre outros estados e até outros países mano então, assim, dá pra provar que os caras estavam me restringindo, beleza? O Luigi também foi um dos que primeiro percebeu. Falou, mano, o Ferrez não aparece nem quando marca ele. Quando você, põe, quando você digita todo o nome Ferrez Oficial, que é o meu Instagram, não aparece nem digitando até a última letra, rapa. Tá ligado? Então foi provado isso aí uma sabotagem que fizeram com as minhas mídias. Aí vocês vão perguntar, pô, mano, qual o motivo? Político, é, motivo social, motivo... Eu nunca postei nada muito violento, tá ligado? Nunca tomei um strike porque eu postei nada violento. Eu não sou um cara que posta assalto, eu não sou um cara que põe a visibilidade dos outros sem a pessoa assinar um termo de, de cortesia oferecendo a imagem, entendeu? Então, todo o, o, o projeto da ONG, todos os pais assinam, ó... Você quer que seu filho apareça? Se você não quiser, não tem problema. Não, eu quero, fez. eu acho importante mostrar o trabalho. Tá bom, não quero, Ferreza, então o filho da pessoa não aparece. Todas as pessoas que aparecem no meu canal, nas minhas redes, são com autorização. Beleza? Até uma menina que eu filmei aqui de costa um dia, o cara veio falar, ah, você tem autorização para fumar, a menina? Eu falo, tá de costa e ainda troquei ideia. Tá bom? Você vê que a gente não pode dar mos moscar né, mano? Então, o documento foi protocolado, né, rapaz? Eu não manjo nada de lei, né, mano? Eu anotei até uma cola aqui para poder falar com vocês. E, e é, é tido como um abuso de direito de restrição, beleza? Aí, eu, é, esse caso é tão importante, pessoal, que ele vai mudar até os entendimentos dos tribunais, mano. Tá ligado? É um caso muito importante. E o Bruno o Bruno Silvestre, né, do canal Cidadão Silvestre, eu vou até pedir para vocês irem lá no canal do Bruno, acompanhar isso, se informar também, que ele é um cara muito bom no que ele faz. Né? Ele conseguiu essa liminar aí. Então, a partir de quinta-feira, acho que foi quinta-feira passada, se eu não me engano, é, a gente entregou no Facebook semana passada, eu acho, eles têm, tipo assim, 48 horas para voltar todo o meu engajamento. Se não voltar em 48 horas aí eles vão começar a pagar uma multa diária. Que eu já falei para o meu advogado, vamos reverter em comprar cama, comprar fogão que está faltando na favela do Morro do Índio. Então, beleza. É, é um dinheiro que eu nem quero, porque é um dinheiro que foi tomado dessas pessoas. Se eu impacto vidas, é, e se o trabalho que eu puxo junto com os meus, o pessoal de interferência, o periferia e solidariedade, o canal avesso aqui, tudo que a gente faz, se tudo isso impacta vidas, eles tiraram dessas vidas quando eles tiraram a nossa relevância, tá ligado? É um negócio muito louco, né, mano? Você vê que o Facebook, o Instagram tá preocupado com o que a gente posta, né, mano? Com tanta merda por aí, com tanta Damares vomitando porcaria, com tanto cara lixo falando um monte de merda, mano. Você liga a internet, é só porcaria, rapa. É só coisa que não salva a vida, não impacta a vida de ninguém. Nem entretenimento é isso. Porque não dá pra se divertir com um negócio desse, sabe? Cruel. Então é tanto fake news, é tanta coisa... E os caras vai censurar o meu canal. que não é melhor, que nem pior que ninguém, mano. Mas eu faço o meu conteúdo, tá ligado? Eu posto ali, é, às vezes, uma amizade, a gente, é, dentro de do, do, do, do um projeto que nem uma interferência, sabe? Aqui no estúdio. Então isso serve de porta-voz pra isso. É a minha bolha, certo? É o mundo que eu cuido. Eu não, não me preocupe em cuidar com muitos, muitos, muitos mundos assim, não. Mas o mundo que a gente faz questão de cuidar direito. ao o carro da laranja, né? <risos> O mundo que a gente faz questão de cuidar direito, é, eu tento fazer meu trabalho certinho. Eu não preciso ser bom em tudo, mas ser um pouco é, menos ruim do que a gente se propõe a fazer, certo? Então eu tô feliz por essa liminar aí, porque eu tava achando que eu era louco. Eu falei, mano, não é possível, mano. Eu viajo pra várias cidades, eu faço vários eventos, tá ligado? Eu tô com um trabalho na quebrada, engajado com muita gente comigo. Mano, como que o bagulho não tem relevância nenhuma, cara? Como que um amigo meu posta uma foto da casa dele e tem muito mais relevância, sabe? Do que nós num projeto com 96 crianças, mano. Então, é, a interferência passou também mal por isso. A Onda Sul, que é a minha loja aqui, ó, que vende os bonés, as camiseta, camisetas e tal. Tem até um boné da literatura... Esse é da literatura não, tô... é. Tem, é, A gente deixou de fazer vendas. Então, assim, quase que a gente perde funcionário, fecha a loja, porque isso prejudica tudo, rapa. O meu canal, ele é o principal, mano, distribuidor disso aí, tá ligado? O meu canal, ele sempre falou da nossa editora também, ele sempre falou dos livros, ele sempre falou da Onda Sul, do Interferência, das coisas que a gente toca. A nossa campanha no Apoia-se, tanto o Apoia-se meu como do Interferência, que é tudo destinado à mesma luta. Tudo isso foi restringido por causa desses xarope aqui, mano, tá ligado? Que, que não tem nem motivo. Porque quando eles dão o um shadow burn, eles têm que avisar lá o um motivo lá nas sombras, né? Por que, que eles te jogaram nas sombras? Por que, que eles te deixaram invisível? E isso eles nem deixaram, rapa. Não tem nenhum motivo. Por isso que eles perderam a ação. E agora vai ter que reverter isso aí. Então, vê lá se você não é inscrito do Instagram, tá ligado? Vê se você não é inscrito do meu canal lá, do Ferres, tá bom? Dentro do YouTube, do, da própria Rumble também. Se você não é inscrito, se inscreve lá, por favor. Porque agora é a hora de vocês fortificar essas redes aí. É, e voltar pra essas redes. Porque até tirar inscrito, os caras tirou, mano. Até tirar gente que me curtia lá, tirou. Eu, muitas vezes, ia ver um post de um amigo meu, um escritor, um poeta tava lá que eu não segui o cara. Eu falei, meu, mas como que eu não sigo esse cara? Eu sigo esse cara há anos. Até isso eles tiraram de mim, pessoal. Então, se vocês puderem aumentar aí essa relevância, tiver me assistindo aí, dá essa moral pra gente. E pro pessoal que às vezes gosta de pô todos os cortes do Monarque quando ele fala uma merda, todos os cortes do Flow quando fala alguma besteira, todos os cortes dos outros canais quando fala alguma besteira, é, corte de candidato bosta do, do, do, do Bolsonaro, sabe? Todos vocês, mano, de vez em quando, dá um espaço para nós também, mano, porque o Bruno procurou vários caras aí para poder falar dessa ação, que é um ganho para todos nós, mano, que tem uma voz ressoante em prol do povo. É um ganho para todos nós e ninguém teve interesse, a não ser o Meteoro. O Meteoro se, se interessou, tá ligado? E, e falou que ia procurar a gente para poder conversar com a gente sobre isso. Mas é uma vergonha também, porque vocês estão vivendo dentro de umas bolhas, mano, que vocês só dão espaço. Pra inimigo, mano. Por isso que nós estamos nessa condição aí, ó, lutando pra manter os 10% do Lula, pra não perder a eleição. Por isso que nós estamos na condição do Haddad aqui em São Paulo estar tá tão fraco, porque se fala do outro candidato muito mais. Eu só vejo Tarcísio Tarciso na de vocês, entendeu? Então você tem uma mídia, não repete o que a mídia convencional faz não, mano. Dá espaço pra quem tá na luta também. E eu não tô pedindo só por mim não, eu tô pedindo pela causa, mano. Tá ligado? Porque a gente tem uma causa, mano. A gente tem uma luta a fazer. Aí acontece uma treta dessa aqui, a gente ganha o um eliminar, não sai em lugar nenhum, porque não tem interesse, mano. O interesse é só na, na narrativa do outro. De tanto fortificar a narrativa do outro, a gente tá só se defendendo. Escuta o Janones, o que o Janones tá falando. O que, que o Janones tá falando? Vem com a narrativa deles eu devolvo com a minha, eu não vou na deles. Eu tô falando isso aqui, ó, mó tempão. Vocês só seguem a narrativa dos caras, velho. Eu não quero acompanhar esses... Ó, quem acompanha camarão, a onda leva. Tá ligado? Eu não quero acompanhar a é, água dos outros para beber de canudinho quando o jacaré é nadar de costa, não, parça. Nós temos que fazer a nossa, entendeu? Então mostrar nossas causas, as nossas lutas. E se não tem causa, inventa uma. De repente está na hora. Beleza? É isso aí, um abraço.